Sejam todos bem-vindos ao Sítio São Lázaro E hoje vou mostrar a minha rotina Como eu plantar um no Sítio São Lázaro se você chegou agora, é novo, tá gostando do conteúdo Fica até o final Se você gostou, achou legal, se inscreva no canal E deixa um comentário pra gente aí, gente Então fica até o final do vídeo Esse é o serviço de hoje, gente Hoje eu já coloquei a compostagem aí Eu vou passar para vocês aí o jeito que eu planto Algumas dicas de plantio, não tem muito segredo Acho que é coisa simples A nossa muda A nossa engenhoca Primeira dica, gente é, vai plantar aí. Eu tenho que fazer o que? Espaçamento, hein? Então vamos plantar ela meia meio longe. Não sei se está dando para vocês verem aí. O certo é, seria 40. Só que eu falo para vocês, gente. A gente trabalha no bra braçal, né? Vai plantar 40, vai estar tá morto. Eu não aguento. Então está um pouquinho re reduzido. Mas o certo mesmo é quarenta. Tocar um, um prantio legal mesmo. A ver já tá muito longe aqui. Já tá mais perto. Um pouco. Senão eu Não aguento, gente. Foi? Fazer? Prantio. Tudo na mão, velho. Passa não, não. Caramba, começou a soltar essa peste. Tá soltando. Aqui tá passando a coisa aqui, gente. O certo não aconteceu isso aqui, mas... Eu tenho que plantar, porque eu tô ferrado. Fazer o Tem que sortar, sortar o pega. Sortar o pega, senão... Não enrola eu. Esse, esse pão de açúcar aqui, esse almeirão aqui, é aquele um que o... Ele é menos, menos amargo, né? Porque mesmo assim ele continua amargo Você sabe para fazer ele tem que ficar ele bem picadinho, bem fino né Pica ele bem fino Faz o que? Coloca na água de molho Aí você vai O que você faz? Você vai tirando aquele verde dele Troca a água Quer dizer, você fazer ele três vezes Eu faço duas vezes, três vezes já tiro tudo amargo dele. Eu gosto muito dele, mas amargo demais não dá não. Por que, ó, gente? plantar ele com distância. Olha aí, ó. Tá dando mais que isso aqui, ó. Certo, ela seria 40. Entendeu? Por quê? Ele vai encorpar, ele vai dar... Ele vai crescer mais, vai dar peso. Você plantar ele muito apertado. Você plantar ele aqui, ó. Ele vai crescer e vai fechar. Ele não ele vai abafar. Ele não vai desenvolver mais. Então aí já dá para começar a você ter prejuízo. Na verdade, você vai gastar compostagem feito aqui no sítio, ó. compostagem aqui, ó. Tá bem. Olha o tanto que tá forrado. Ó, a terra tá aqui, ó. Tem mais de dois dedos. Ixi, mais de dois dedos de terra de, de compostagem. Tá bem forrado. A compostagem. Tomar cuidado com a compostagem, gente. Se ela não tiver bem. Em decomposição, já falei em vídeos passados, hein? Se você, em vez de ajudar, você vai aniquilar a planta, porque vai tirar o nutriente da, da planta, da terra vai precisar entrar ainda para fazer a decomposição. Vai tirar, o, em vez de ajudar, é, vai tirar o nitrogênio que já tiver na terra e a planta vai aniquilar Eu andei explicando isso, já é meio complicado. Eu já falei, até errado. Acho que vocês entenderam. Não uso adubação química, não estou usando nenhum tipo de adubação química. Tentando tudo orgânico aqui. Tentando, Não é fácil. Esse é eu como eu pranto aqui. Ah, mané, eu quero plantar. Vou colocar um adubo. Que aí eu não tenho paciência com isso. Não, tem muita gente que fala isso. Vocês podem fazer o quê? Vocês podem usar o 4148 mesmo. Vocês podem colocar aí aqui eu coloco 400 gramas por metro quadrado quando nem nossa é muito mas é isso aí que pede entendeu o negócio é, é complicado gasta hein? O porcaria tá soltando hein? gasta mesmo não tem jeito tem que tomar no bolso não tem jeito soltando eu não sei se dá tá dando pra ver certo aí, ó. bem alinhado. Tá certo, gente. Eu tinha que deixar a um pouquinho aqui. Mas se eu for fazer isso, eu tô morto. Ó. Se fosse feito trator. Agora não tem trator, mas não tem implemento. Aí eu fico quieto. Você faz um monte de canteiro aí. Agora eu vou fazer tudo no braço. Igual hoje eu fiz 36 metros de canteiro. Ali tem mais um. Ele é mais largo aquele ali. Tem ali tem 22. Tem um pedacinho ali. Tudo no enxadão. Depois eu carreguei tudo essa compostagem. Ou foi pensar que não já era duas horas, então é complicado. Agora você tem implemento cara. É outra coisa. Pra lá, pra então, voltando lá, você pode usar 400 gramas de adubo normal, né? isso com a 14,8. A cobertura você pode usar 50 gramas da ureia Pra quem gosta de usar a ureia aí eu indico vocês usar gente o sulfato de amônia sulfato de amônia acho que é 21% acho não é 21% de nitrogênio entendeu o que, que vai acontecer a sua planta vai receber o nitrogênio só que a, o nitrogênio da ureia já falei isso eu estou repetindo porque tem muita gente talvez não sabe então tem que ficar esclarecer o nitrogênio da da ureia que é 47% demora 10 dias você joga aqui ó joga um pouquinho aqui demora 10 dias para fazer efeito o sulfato de amônio você jogou hoje à tarde já faz, faz efeito entendeu? então por isso eu indico mais o sulfato de amônio e eu não sei o preço gente está muito caro a gente não tá usando nada disso aí, por isso que eu estou fazendo compostagem. Tá certo que a compostagem minha não está 100%. Mas é, não tem jeito, onde você usar adubo você... Estou escutando conversa aí, ó. Se você sabe o preço de adubo você deixa no comentário aí, Mas estou escutando conversa na região aqui, 300 reais o saco. Não sei se é verdade. É muita coisa, hein. Tá um absurdo. negócio quebrou. Eu eu indico vocês fazer os, o o fertilizante, Aí invés de você comprar a ureia ou o de amônio. Eu uso o biofertilizante, você vai economizar uma grana, é fácil de fazer, sempre estou explicando para vocês aí, sempre tô falando, é até chato, falo direto, porque você vai economizar uma grana, gente, vai dar uma economizada. Importante, molhar, sempre tá molhando, tem molhado, isso quando tá novo. Ele novo aí, igual tá agora Olha gente, ó. não sei se vai dar para vocês verem Mas tá bem na compostagem dele é, Passou o ciclo dele, formou a cabeça Vocês tem que fazer o que gente? Tomar cuidado com a irrigação Começar a molhar demais Ele pode pegar doenças, fungos por, na, na, por baixo E empodrecer Ou a queima vai formar a cabeça sim vou mais perto senão escuta ele vai formar a cabeça o que acontece Ele formou a cabeça e começa a queimar aquela queima entra pra dentro aí você vai perder vai perder o seu o seu almeirão você perde ele vai estragar entendeu então tomar cuidado com a irrigação Outros, outra para acabar com a queima aí vocês tem que usar cada sete dias 50 ml de cálcio boro é muito importante isso para alface também aquela queima da saia, uma problema sério, então usa isso também gente, você pode, pode usar, eu conversei esse dia com o rapaz, falei para ele, ele veio dar uma assistência para mim aqui, que é o agrônomo, falei para ele, eu falei, não, você tem que, é o básico isso aí, beleza? Okay. <laughs> Tá? Bom, gente, chegando no final aí. Aqui eu plantei 200 mudas, eu tenho que plantar mais. Então eu peço pra vocês: se vocês gostou do meu trabalho? Aí um pouquinho do meu trabalho. Isso vai ser uma rotina agora. Tá certo? Deu uma. Pegou de uma parada, porque. Pegou dar uma parada por causa dessa pandemia. Não sei o que tá acontecendo aí. Parece que tá voltando tudo de novo. Aí eu não saio, cara. Eu nem fico em casa. Aí eu quero até perder esse aqui. Eu estou plantando mais. Vou eu mostrar para vocês aí. Essa está com dois dias. Esse aqui agora. Plantando agora tem que plantar mais ali. Tem repolho para plantar. Tem ruga para plantar. Repolho não. Couve. Mas é, então, se vocês gostou. Comenta aí. Não esquecendo. Meu nome é Rogério de Lado. Beleza? Um abraço para todos. Aí, fica tudo com Deus.